Eu sou o Gabriel Jordan, do RobaGaJTRDI. No vídeo de hoje, temos um novo episódio de Comprinhas de EJ. A série onde eu compartilho com vocês as minhas comprinhas mais recentes. E como vocês têm amado essa categoria de comprinhas de EJ, decidi trazer novamente as minhas comprinhas de esmaltes. Com muito esmalte novo, top coat, finalizador, secante de esmalte, removedor, algodão... Enfim, gente, todo o bafo que vocês imaginarem. Então, se você já quiser conferir todas essas minhas comprinhas, que provavelmente eu tô arruinando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 então, gente, vamos começar essa lista lista não, né, nota fiscal que aqui tem muitos bafos, vamos começar a básica, inclusive pelos primeiros itens da lista comprei dois pacotes de algodão vocês sabem que eu sempre uso algodão tanto pra remover as esmaltações das unhas quanto às vezes pra dar acabamento, né no palitinho e tal, às vezes eu gosto de fazer assim e eu sempre compro ou esses de bolinha, que eu acho mais fácil pra tirar ou em disco, que eu acho mais fácil pra dar acabamento na verdade é tudo a mesma coisa, gente se você for com palito lá, você consegue transformar tudo do mesmo jeito, mas eu compro desses dois esses aqui são da Apollo nunca vi essa marca na minha vida e paguei 4 reais em cada um gente 3,99 esses próximos itens da lista na verdade eu já mostrei em alguns episódios de comprinhas anteriores se eu não me engano no último episódio que é o secante de esmaltes Careless no último episódio eu tinha comprado um pra testar e acabou que eu gostei desse secante uh então, já comprei mais três para fazer estoque Cada secante desse saiu por 11,49, O que eu achei bem barato Geralmente secante é mais caro E esses aqui são os de 400ml Então já comprei. Eu não sei se existem outros dessa marca, mas esse aqui é o secante de esmalte com óleo de cravo, que promete fortalecer e hidratar as cutículas sinceramente não vi muita diferença não, mas o importante é que ajuda a sacar o esmalte, foi por isso que eu comprei de novo. Vamos pular pra esmalte que eu sei que vocês estão mais ansiosas pra isso, né? Como sempre, inclusive eu também. <risos> então vou ver aqui na minha outra sacola e bora lá vou começar com alguns esmaltes da Impala, da linha Reconnect que ou eu comprei novamente ou então comprei cores que eu ainda não tinha. Começando pelas cores que eu não tinha Eu comprei o Link na Biodiversidade Eu acho que esse é o nome dele achei um pouco estranho Porque eu achei o nome muito grande Eu achei que ia ser ou Link na bio ou então diversidade, né Mas é Link na Biodiversidade, gente Eu consigo enxergar uns pigmentos Que tem aquela propriedade de shifting, sabe? Ele é um lilás tradicional bem clarinho Mas dependendo do ângulo que a luz bata Ele reflete um lilás azulado bem bonito Outro esmalte que eu também não tinha É esse verde aqui Que lembra uma cor meio caque Um pouquinho mais clara, não sei Que se chama Self na floresta, gente, eu ainda não tinha esse esmalte. Nunca testei essa cor, mas já testei a linha Reconnect várias vezes e amei, tipo, muito. Tanto que eu comprei dessa linha também outros esmaltes repetidos, que eu já tenho aqui na minha coleção. Comprei mais uma unidade do Araras Online, pelo único e exclusivo fato de esse tom de azul ser a minha cor favorita e eu já ter 50 milhões de esmaltes dessa cor, mas comprei mais um pra ter aqui no acervo, né? E outros dois, gente, é esse esmalte aqui que muito já me causou confusão, que é o filtro de onça, gente. Por que que esse esmalte que causou confusão Eu enxergo essa cor aqui laranja Bem puxado para um espectro mais avermelhado Mas eu ainda considero isso aqui laranja Só que um monte de gente que eu mostro isso aqui Enxerga vermelho, gente, eu não enxergo isso aqui vermelho E eu tanto não enxergo vermelho, gente Que nessa própria linha, a linha Impala Reconnect Tem um esmalte vermelho Chamado Rede de Amor Então comenta aí embaixo, gente Vocês enxergam laranja ou vermelho esse esmalte aqui? Eu enxergo laranja Mas um monte de gente que eu conheço enxerga vermelho, né? Não entendo e Em cada um desses esmaltes que eu comprei hoje da linha Paula Reconnect, eu paguei R$3,49 eu tava lá comprando as coisas hoje e eu me toquei que eu já usei muitos esmaltes em creme e essas coisas assim da Dylos, mas eu percebi que poucas foram as vezes que eu comprei e testei bases, finalizadores, secantes e essas coisas assim da Dylos então hoje eu comprei um monte pra começar eu comprei duas bases da Dylos essas aqui são as bases status Off, que são as bases zero brilho, e eu paguei 8,50 em cada uma. Bom, passando Passando para os próximos itens, eu comprei quatro unidades desse secante aqui, que é Ultra Sec Pouco ao Meu Tempo. Ele é um secante de esmalte super líquido, gente, assim como vocês podem ver. Ele é tipo uma aguinha e eu tinha comprado uma unidade antes e eu tava gostando do que eu tava vendo. Só que, infelizmente, eu guardei a minha meio aberta e, como ele é muito líquido, vazou completamente. Então, já comprei mais quatro unidades desse secante aqui, porque eu tava testando, tava gostando. Então, como eu já sei que ia funcionar, comprei logo várias unidades no Pouco ao Meu Tempo eu paguei R$8,50, assim como a base status off. Finalizando a sessão Dylos desse vídeo, né, e de finalizador e coisa do tipo, eu comprei duas unidades da Top Coat que tudo termine em brilho. Gente, eu nunca testei esse Top Coat antes, essa é a primeira vez que eu comprei. E nas Top Coats eu paguei um pouquinho a mais, eu paguei R$11,90 por cada unidade dessas. Já que eu falei só da Dylos, vamos passar pra uma outra marca que eu comprei alguns esmaltes, que é a Verona, né, vocês sabem que eu gosto de vários... Tchau, esmaltes deles. Comprei duas unidades do esmalte Guida da Verona, que é esse tonzinho de nude, meio rosado, mais claro. Eu tenho muito esmalte nude na minha coleção, mas por algum motivo eu tenho mania de ficar comprando esmalte nude de uma meio intermediária, sabe? E aí acaba que é clarinho, eu nunca compro, porque eu acho que eu já tenho, mas na verdade eu não tenho, gente. São todos médios na minha coleção. Então hoje eu saí propositalmente pra comprar um mais claro, porque às vezes eu preciso fazer um degradê, ou então algum detalhe, às vezes não combina muito esmalte nude na esmaltação que eu quero usar. E já comprei esse esses dois aqui, eu nunca testei essa cor em particular mas geralmente eu gosto dos esmaltes em creme da Verona, então vamos ver o que, que vai ser né? comprei um esmalte em acabamento gloss, né, que é um acabamento metálico esse bem clarinho aqui gente, confesso que não sei se vou usar ele sozinho na unha né? talvez eu use ele como uma base para uma esmaltação ou uma nail art né, para facilitar a pigmentação e tal vocês sabem que eu amo esse truque, mas ele é um esmalte muito bonito por si só também comprei também uma cor que eu não tinha há muito tempo já na minha coleção, essa aqui é a Pit, gente, esse amarelo neon é muito bonito. É um esmalte amarelo neon que eu gosto bastante, que já fazia muito tempo que eu não encontrava. E dessa vez eu encontrei. Na verdade, eu tô mentindo pra vocês, gente. Porque eu acabei de olhar aqui na minha coleção e tem um pit que tá um pouco usado, né? Mas ele não é antigo, não. Enfim, gente, eu vi de novo, comprei de novo. Porque eu não vejo quase nunca, então já tô levando pra casa. Mas enfim, o um amarelinho neon nunca é demais. E outra marca que eu também nunca tinha me ligado muito na linha de cuidados. E confesso que, apesar de ter alguns poucos aqui na minha coleção, eu também nunca testei muito a fundo né é a linha de cuidados da Verona hoje eu comprei uma base chamada base cetim da linha cuidados né que ela é meio branquinha e tal e eu também comprei um óleo secante gente confesso que não sou a maior fã de óleo secante mas às vezes eu gosto bastante para finalizar uma unha ou então para passar nas unhas e cutículas quando eu tô gravando os vídeos de Ward, sabe bate as luzes aqui do estúdio e reflete nas mãos e dedos fica coisa mais linda eu amo esse efeito né pelo menos em foto e em vídeo confesso que óleo me dá um pouco de agonia na ponta dos dedos mais áudio, gente. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que em todos os esmaltes da Verona, eu paguei exatos R$2,25. Todos foram super baratinhos, 2,25. Eu, sinceramente, não sei mais nem se eu preciso falar pra vocês que eu comprei o próximo esmalte, porque vocês provavelmente já sabem. Eu, literalmente, já tô careca de indicar essa base pra vocês, que no caso é a minha base fortalecedora favorita. Eu tinha várias unidades na minha coleção, mas eu uso com tanta, tanta, tanta frequência que eu só tava com um restinho de um frasco. Então, eu já comprei 5 unidades da minha base Fortalecedora favorita Essa aqui é a base fortalecedora Da Impala, que é a amarelinha Sempre falo pra vocês que tem várias nessa linha Que inclusive dá de confundir com a vitaminada Que é uma laranja, mas a minha favorita E é a que eu sempre tô usando é essa amarelinha Que eu acho ela muito boa Já comprei pra deixar aqui na minha coleção, fazer estoque Porque realmente, gente, isso aqui é que nem água Pra mim, é essencial na minha rotina De esmaltação, então já comprei 5, né E eu paguei R$3,49 Em cada uma dessas bases da Impala. Ainda temos esmaltes, mas vamos pular um pouquinho para outra coisa, né? Comprei dois removedores de esmalte, né? Vocês sabem que eu não uso acetona diretamente nas minhas unhas. Eu tenho acetona aqui no meu estúdio, mas o máximo que eu uso é para limpar cantinho, às vezes até para limpar alguma coisa que suje de esmalte, né? Gente, uma pessoa mexendo com tanto esmalte assim, né? Eu tô suscetível a manchar alguma coisa. Mas assim, nas minhas unhas mesmo, eu só uso removedor de esmaltes porque agride menos a pele e a cutícula e até a unha em si, porque resseca menos, a acetona ela resseca bastante, principalmente eu que tô sempre trocando de unha, né, gente? Não dá pra ficar passando acetona nas unhas, sei lá, gente, quatro, cinco vezes na semana, sei lá quantas vezes eu troco de esmalte na semana. Então é isso, gente. Se eu não me engano, eu acho que essa marca mudou de embalagem, gente, porque eu acho que eu já comprei várias vezes, mas era uma embalagem diferente. Esse roxinho é um removedor de esmalte aromatizado com cheirinho de uva. Obviamente não tem acetona, esse aqui é da Farmax. Já esse rosinho, eu acredito que eu ainda não testei a primeira vez, e ele tem vitamina E nesses dois removedores eu paguei o mesmo preço paguei R$14,49 em cada um deles vamos lá gente, tá acabando mas a gente vai chegar no fim <risos> comprei isso aqui da Impala, que eu nunca testei mas confesso que fiquei muito curioso que é a cobertura extra fosca de sacagem rápida da Impala, gente, ainda não testei mas vocês sabem que eu tô nessa vibe né de usar a unha mais fosca principalmente coisa de secagem rápida gente sacagem ultra rápida sim nessa top coat fosca da Impala eu paguei R$4 R$ 4,49. Comprei dois esmaltes dessa colaboração entre a Impala e o Now United. Eu tenho alguns tons dessa colaboração entre a Impala e o Now United. Confesso que me decepcionei com alguns. Poucas são as linhas da Impala que eu não gosto dos esmaltes. Mas alguns tons dessa linha Impala da United não me surpreenderam, né? Alguns que eu já tinha. Ainda assim, decidi comprar duas cores porque a cinza eu achei bonita, né? Que é esse o ritmo do mundo. Assim como eu já falei pra vocês, eu tenho poucos esmaltes cinzas, cremosos sem brilho e tal e apesar da minha primeira impressão dessa linha não ter sido muito boa decidi comprar porque vai que seja bom, né, gente? também comprei o tom Jeitos do Amor que é da mesma colaboração só porque o tom de vermelha eu achei bem bonito, gente apesar de que, mais uma vez, né eu tenho, sei lá, 30 esmaltes igual a esse, né então auge. Nesses dois esmaltes da Impala eu acredito que eu peguei R$3,49 e eu também comprei três esmaltes perolados da Impala primeiramente eu comprei duas unidades do esmalte sonho, gente é imprescindível ter um esmalte branquinho clarinho, perolado na coleção pra mim. Vocês sabem que quando eu vou fazer nail arts muito complexas, com várias marcas de esmaltes e acabamentos diferentes eu sempre começo com um esmalte branquinho perolado só pra facilitar as coisas, né e eu também comprei uma cor de esmalte perolado da Impala, que eu confesso que só descobri que era agora porque eu jurava que era um creme, mas foi uma surpresa muito agradável, gente esse aqui é o rosa candy, que de longe ele parece ser um nude assim comum, né mas não sei nem se vocês vão conseguir captar aí na câmera que ele tem uns micro reflexos de umas partículas douradas muito lindas, gente eu não tinha prestado atenção nisso quando eu comprei em cada um desses esmaltes perolados da Impala, eu também paguei R$3,49 pra finalizar a marca Impala nesse vídeo, eu comprei um verniz extra brilho que é um verniz que vocês já me viram usar bastante aqui no canal, inclusive eu ainda tenho algumas unidades dele aqui na minha coleção mas comprei só mais umzinho para fazer estoque também porque eu gosto desse verniz e eu paguei R$4,49 nesse aqui da Impala muito parecido com esse último top coat que eu mostrei para vocês aqui, pelo menos visualmente eu comprei esse aqui chamado cobertura intensificadora da cor da Colorama que também é nesse esquema né, a tampinha cinza, o líquido roxinho não sei como ela performa, eu tenho algumas coisas da Colorama aqui na minha coleção, mas eu confesso que não é uma marca que eu testo muito, inclusive eu devia testar mais e ela me custou R$3,99. reais centavos, tô ansioso pra testar e pra finalizar, o último item de unhas que eu adquiri nessa compra é essa top coat efeito gel da Vult gente, até hoje eu não conhecia esse produto assim como a maioria das coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje eu nunca testei, eu não sei se funciona comprei porque achei diferente, eu nunca nem tinha visto eu olhei assim por cima e achei que era um esmalte preto mas é uma top coat, gente, tá vendo? inclusive mó estranho, sendo é a embalagem preta então podia ser transparente, né? E eu paguei R$11,49 nessa top coat aqui. Gente, eu comprei algumas outras coisas, mas não foram coisas de unhas, né? E subtraindo o valor delas na nota, tudo que eu comprei de unha, de removedor de esmalte, de finalizador, de esmaltes, enfim... Saiu por R$225,05. Eu tô muito satisfeita com as minhas comprinhas. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo se você já testou algumas dessas coisas que eu nunca testei, comenta aí sua opinião como foi a experiência de vocês, me contem tudo que eu quero ler, e gente, sinceramente eu já tô comprando tanto esmalte que eu acho que já tá na hora de eu gravar um vídeo do tour pelos meus esmaltes atualizados gente, o último que eu fiz foi no meio do ano passado, tudo bem que a gente não chegou nem no meio desse ano ainda, mas essa família de esmaltes cresceu, viu gente mas comentem aí embaixo se vocês gostariam de ver uma versão atualizada do pelos esmaltes, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, considere me seguir em arroba em todas as plataformas. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok. No Instagram eu tô sempre postando stories bem pertinho de vocês, respondendo as DMs e comentários. Lá sempre tem vídeos, fotos, challenges, várias coisas incríveis pra vocês verem. E também no TikTok tem muitos vídeos legais que eu posto por lá, gente. Inclusive, já somos mais de 46 mil pessoas lá no TikTok, gente. Chocado! Rumo aos 50 mil! Não se esqueça de